A crise do coronavírus mobilizou diversos laboratórios da URGS para a produção de protetores faciais em 3D. Esse material será entregue para os profissionais da área de saúde que estão atendendo pacientes com essa nova enfermidade com um grande potencial de contágio. Entre os laboratórios que estão produzindo os protetores estão o LifeLab, o LAMEF e o LDCM. Essa são é uma iniciativa do grupo Brothers in Arms, uma parceria que uniu Escola de Engenharia, Faculdade de Arquitetura e a empresa Taurus. Conversei com a professora Cinti do curso de Design e com o técnico de laboratório Antônio para apresentar como está se dando esse trabalho. Atualiza! Sou professora Cíntia do Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e faço parte do grupo Brothers in Arms, assim como todos os meus parceiros aqui de dentro da universidade, que estão trabalhando uh, na confecção de protetores faciais, que é um EPI para profissionais da saúde. Esses protetores faciais, eles todo material que é utilizado é doado. Uh, a universidade, a gente tem como parceiras a Escola de Engenharia e é a Faculdade de Arquitetura, professores docentes, uh, servidores técnicos, que todos voluntários nessa ação. Todas o, as doações de matéria-prima que vocês puderem auxiliar, ajudar, ou financeiramente, uh, a gente vai estar divulgando para vocês os canais para vocês entrarem em contato. Agradecer a presença da TV Engenharia, Nesse momento importante onde a gente está né, tentando aí salvar vidas, né? E o nosso trabalho aqui tem sido dessa prote... de fazer essa proteção é, facial. E basicamente a gente tem usado uh, os equipamentos 3D né, para a produção da, da, da tiara superior da, da máscara e a gente corta os acetatos aqui nas, nas máquinas a laser, né? O nosso trabalho tem sido voluntário, sempre foi garantido para nós, é, caso a gente quisesse é, nos mantermos no, no isolamento, né? estaria é, garantida essa possibilidade. Mas, diante da necessidade de fazer a, a produção desse, desses protetores para os trabalhadores da área da saúde, sem dúvida nenhuma a gente veio é, contribuir da forma que a gente pode para que é, esses trabalhadores, tão necessários nesse momento, tenham é, a proteção necessária. Né? O protetor facial que nós estamos desenvolvendo e produzindo, ele é feito de três componentes. Elástico, um plástico que é produzido nas impressoras 3D e o acetato que vai na frente. Com isso, o médico coloca na cabeça e consegue. Proteger o rosto de gotículas que podem a, a, a, respingar no rosto dela, vão respingar na nossa etapa. Muito importante colocar para vocês que a tal Taurus vezes nos procurar, o pessoal vem procurar o pessoal da URGS e eles estão como parceiros nossos para a gente conseguir fazer com que esse produto seja injetável ao invés de produzir em impressoras 3D. Isso vai melhorar a produção de pelo menos uh, 300 unidades por hora, ao invés de uma unidade por hora. Isso vai ajudar bastante nesse momento emergencial para atender todas as demandas, ao menos de Porto Alegre.